Telefonia celular Essas telefonia celular isso tá tudo uma merda E essa telefonia tem que ser banida No começo é tudo bem A gente compra o celular, paga tudo A gente quando quer ter o acesso pra poder fazer um telefonema A gente não consegue Tá dentro de um quarto, tá dentro de uma sala ou tá fora de área Ué, que negócio é esse? Esses telefones tá tudo fudido. morô? Essa porra desse telefone parece até o tempo da idade da pedra Quero telefonar e fica o um negócio de fi e tem que ligar pro operador e diga o número do código que manda outro código Código do bairro, código da cidade E essa porra não fala Porra, que merda é essa? Eu comprei, porra, o celular Eu paguei Essa rede telefonista, moro! Essa porra não vale a porra nenhuma, meu irmão Mas pode fazer a porra do telefone de caixa de fóssil A telefonia do Brasil Ela está defasada Nós temos os nossos direitos eu entro na central de telefone, moro, pra reclamar. Eles não respeitam a gente. Aí, ó, vou mandar um aleme pra vocês, moro. Fica na porra lá, ouvindo aquela musiquinha. Só aquela musiquinha, só aquela musiquinha. E meu dinheiro tá indo pra onde, porra? Eu tô pagando nessa porra, rapá! O Bill Gates sabe dessa porra? Não sabe, né? Operadora, eu vou ensinar o sistema técnico do celular. Isso é só pra vocês ficarem ligados em mim, falou? As minhas ações, elas são feitas também na calma, tá? Olha só. Tá vendo? Vendo como é que eu faço? mano Aí, ó. Ó, mais uma, hein? Tô com o avião radar no ar, vou localizar o teu satélite, morou, cara? E vou destruir a porra do teu satélite, falou? Aí. É isso aí, operadora, filha da puta. E meter um martelo na cabeça de vocês, tá? Ou vocês filha das putas. Melhora esse sistema, hein? Awei.